Fala galera, beleza? Felpok tô na pique aqui pra ficar gravando o vídeo pra vocês, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma entrada rápida aqui da b da Mirage, é uma dica super simples Muitos times... O, o Liquid já usou isso uma vez que eu joguei contra o Liquid aqui na e Eles fizeram essa tática, que é Eu acho que... Não sei se vocês conhecem como Fúria, Liquid Que é uma B1 rápida, eles já... Eles esmocam cabeceia, esmocam passagem e entra o B1 é, sem. É tipo como se fosse uma completa B1 sem ficar enrolando, beleza, galera? Então basicamente é, a gente usava isso também da Boom, quando eu tava na Boom. E é uma boa tática se você quiser surpreender seu, seu, seu time adversário. Mas teoricamente você precisa estar é, com respawn pra poder fazer isso, beleza? Vamos lá, vamos explicar a tática pra vocês e as bombas que vocês vão precisar fazer. Primeira coisa, primeiro e segundo do respawn não fazem os smokes. Eles vão direto e vão pra cima dos caras lá da B1, beleza? Sem. Enrolação. O que que vai acontecer? O primeiro e o segundo vão vir aqui. O primeiro arma na mão o tempo todo aqui quando começar a entrar. E vai entrar pra cá fazendo essa movimentação aqui, ó. Ó, sem parar, sem parar, entrando, beleza? O segundo cara, ele vai vir com... Ele vai ser o cara que ele vai apagar a molotov. Ele já vai vir com o smoke da mão. Os caras vão molotovar, o cara já vai apagar insta. O terceiro cara, o que que o terceiro cara vai fazer, galera? Ele vai vir com o terceiro cara do respawn. O terceiro cara do spawn, ele vai fazer as bangs, beleza? Ele vai tacar as duas bangzinhas aqui bem forte bem forte mesmo para lá. Porque para lá, filha, pô? porque o cara ele vai entrar mirando pra areia a default. Então ele vai teoricamente as bugs vão cair de costas para ele. Então ele não vai ficar cego, é tranquilo. E é de boa. Agora o quarto e quinto cara são os mais importantes, beleza? O quarto cara ele vai fazer essa smoke aqui, ó. Você vai travar aqui nesse canto aqui da Bastéria e vai mirar aqui, ó, mais ou menos. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí, ó. Tem um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um pontinho aqui, esse pontinho aqui, ó, preto. Você vai tacar, você vai mirar aqui nesse pontinho e vai tacar Duas, é, é, uma, uma smoke no caso e já vai vir aqui galera e vai tacar duas bangs, beleza? Duas bangs aqui e já vai vir aqui pra caverna. Você pode tacar por baixo aqui sem problemas nenhum. O terceiro vai tacar duas, você vai fazer essa smoke rapidão e já vai tacar mais duas. Fala galera, beleza? Felpão aqui, estou ouvindo o vídeo de vocês aqui rapidão, só pra dar uma dica que é o Shadow Pay aqui galera, é o site de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 Inserir aqui pro Felpão todos os tipos de skin, entra skin o tempo todo do site. Então se você quer comprar skin, vem aqui, o link tá na descrição aí, galera. Não se esqueça de colocar o meu cupom, o meu código aí, FELPS, com 2% de bônus, beleza? Então, bora pro vídeo. O que que o quarto cara vai fazer, galera? Ele vai fazer essa smoke aqui, ó. Você trava no lixo aqui e você mira mais ou menos aqui, anda no alt e quando chegar no tapete, vocês soltam, ó. Soltou. Ela vai cair aqui na cabecinha, na teoria, né? Vamos ver se cai. Aí, ó, caiu. Pronto. Pra que essa smoke? Porque o quinto cara, ele vai pra lácio. Ele vai ser o cara atrasado, beleza? Ele vai ser o último cara, ele vai tacar smoke e vai para palácio bem atrasado Enquanto os quatro primeiros estão entrando aqui Por que, que essa smoke é boa? Porque o, que, que, vai acabar sendo... o que, que vai acabar acontecendo, galera? O primeiro e o segundo vão estar tá entrando O terceiro ou o quarto, vocês podem combinar entre si Eles vão tacar Bang ou Molotov, se tiver ainda Lá na jungle ou liga Pra quê? Pra poder fazer isso aqui, ó Subir aqui e ficar mirando jungle ou ligação Mas Felps, não vai estar tá smokado a cabecinha Mas a smoke da cabecinha, galera, ela cai aqui, ó eu vou estar mostrando pra vocês aonde vocês podem ficar, ó. Vocês vão fazer essa movimentação aqui, ó. Vocês vão subir aqui, tá vendo? E vão vir aqui, ó. Tá vendo? Calma aí que a smoke caiu meio pra baixo. Dá pra cair um pouco melhor que isso, ó. Vamos ver se cai certo agora. Dá pra ela cair um pouco mais pra cima, né? E. E melhora bastante. Quer dizer, aqui, ó. Já, já é o suficiente pra você não tomar, tá vendo? Então lembrando, galera, a smoke é aqui do lixo, ó. Você vem aqui, mira aqui mais ou menos, ó. E taca, anda, taca. Deixa eu tacar um pouco mais forte pra ver o que acontece. Ela vai cair na cabecinha. É. Olha ah lá, caiu certinho agora, guys. Ficou melhor, tá vendo? Ó, ó, agora sim. Só anda mais um pouquinho, galera, pra ela cair certa, tá? Você vem aqui, mira aqui, anda um pouquinho mais e que ela vai cair certa. O que você vai fazer, galera? Você vai pular aqui do Tetris, ó. Subir e vai ficar aqui, ó. Só pescando os caras por trás da Smoke. Você pode pedir uma banca pro seu parceiro depois. Enfim. Então, o primeiro e o segundo eles vão teoricamente comer pro bombe. O terceiro e o quarto vocês combinam quem que vai fazer essa movimentação aqui, beleza? Então, essa tática é boa, ela é rápida. É, você pode usar ela pra explodir. B1. Né? Você pode querer surpreender os caras né? Fazer uma rápida Os caras, por exemplo Quando o cara da B tá muito jogando muito de boa Não tá gastando muita bomba Você manda uma tática dessa É difícil, cara Eu fiz Eu já tomei essa tática várias vezes E uma vez que eu me lembro Foi que o Elige entrou rasgando aqui de Krieg véi, Naquela época Nossa senhora E, mano Eu tomei aqui e não tive nem chance via muita Bang via muita Molotov é, Essas smokes vieram rápidas Enfim Mas é, Essa é a minha dica de hoje Espero que vocês tenham gostado, galera Tamo junto Até a próxima Valeu, falou